Bom dia, você já recebeu o cartão de crédito na sua casa sem solicitar? Bom, se você não quiser usá-lo, você quebra ele e joga fora. Agora, se você quiser usá-lo, você pode ficar feliz como se fosse um presente. Mas fica a dica, preste atenção. O cartão de crédito é muito bom, muito prático no dia a dia. Realmente pode ser utilizado com bastante felicidade, mas então que preste bastante atenção nas cláusulas deste contrato, para que não venha nenhuma infelicidade aí, e ter surpresas desagradáveis com taxas muito altas, no caso de atraso no pagamento desse cartão de crédito. Fica a dica.